E guerreiros, e guerreiros, soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo. E gente, gente. Que satisfação, senhores, que satisfação. Finalmente chegou, deixa eu colocar aqui, pra não, tava meio frio. Finalmente chegou a atualização Crossfire 3.0. E olha, olha essa tela. Olha essa tela inicial, meu querido. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais bonita. Caçadora vitoriosa, meu parceiro. É aquele dia do Olha isso. Olha um anzo. Olha esse lobby, rapaz. E realmente chegou. O Crossfire 3.0 chegou. Tem muita novidade. Tem muita informação. Então, se você é novo, se você tá confuso, se você não sabe como é que tá as coisas lá. Tô perdido. Me ajuda. Se inscreve aí. Seja bem-vindo. Ótima noite, você que já é boneco mostrou o eixo Tamo junto, muito obrigado pelo carinho Vamos lá, Cebolodores! Deixa eu explicar aqui a primeira parte de todas é, Foi dado uma recapitulada inicial aí é, Eu entrei, joguei uma partidinha ou outra Só pra mim ver como é que tá assim que atualizou E eu percebi que o game está mais fluido, está mais leve né O lobby está em HD Então eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que funciona Já de início Acho que o principal, todo mundo tá perguntando como é que resgata, como é que faz o resgate do, do, dos itens, da, da rank, etc, tá, tá, tá. É, Aqui, para entrar na partida ranqueada, né? Você escolhe o modo, ranqueada tá aqui. Adicionar o um mapa novo, que é o Turquia, né? E os outros ainda continuam, sub base, Castelo de Águia, Viúva, é, Porto, Tanks e Ankara. Se vocês puderem observar aqui, tem tá para selecionar né, por enquanto não dá para mexer em nada, você clica, no, não muda nada tal, tá, mas eu creio que futuramente vai dar para escolher o mapa que você quer jogar, né, seria bem interessante, bem legal, né, e aqui no cantinho aqui dos alertas, vão ficar a maioria da, das recompensas, tanto de ranking, de, tanto de caixa, como algum evento que fizer no jogo, vai ficar aqui ó, você vem aqui, tá no sistema vai estar tá aqui ó recompensa final e o prêmio que foi ganho né ó isso aqui é do MP clicou aqui ó você vai receber a sua recompensa eu fui lenda lenda lenda quatro não tá tá bugado que eu fui mito eu fiquei mito em todas as minhas contas então tá bugado é, algumas pessoas Comentaram aí, mandaram, né, estão comentando que era um mito e no final acabou ficando lenda, não sei se é algum erro, alguma coisa de atualização, creio que devam arrumar ou não, <risos> mas é isso, tá aqui é... o anel, né, o anel de ouro que deu aí como prêmio das partidas ranqueadas da temporada 15. Ele tem o mesmo poder que o, ele tem o mesmo poder que o os artefatos tanto da serpente como o do dragão, tá bom? Você vem aqui, ó, funcionar dele. Não, não, cara, acessórios, tá ó? Ele vai ficar, ele vai substituir o artefato, tá ó? Então você equipa aqui, ó. Tá, ele já ficou no lugarzinho aqui, ó. O dedo aqui, ó. Tá, ele tem o mesmo poder de experiência, munição de HP, etc e tal. Fechou? Vamos aqui na base inicial. Cara, ficou muito bacana. Muito... Ficou diferente, né? Ficou bem diferente. Pra startar a partida ranqueada, pra convidar o seu amiguinho pra jogar aquela ranca de bolada contigo. É só colocar aqui, ó. O maisinho aqui, chamar o infame, ó. coloca aqui no maisinho, ó. vem, vamos jogar rank infame, vamos, aí você clica aqui, ó vai chamar ele, vai, vai chegar um convite para ele, tá? E aí ele recebe ou não, ou também dá para convidar para jogar outras coisas, fazer o grupo, dá para buscar, o negócio tá bem polido assim, de começo a gente acha um pouquinho estranho, né, mas vai melhorando. Ih, soldado, mas cadê os lobby? Não tô conseguindo achar a partida, não tem mais servidores, não tem mais nada. Tem, essa aqui é a tela 3.0, mas se você quiser tá acostumado com a antiga, é só você colocar aqui, ó. É, partida customizada. Tá, aí volta a tela de login aqui, de lobby. Tá, é, e de início você já percebe que foi, né, diminuída, foi polida, tá vendo? Tinha bastante servidores antiga antes da atualização. Né, no 2.0, agora só tem alguns né, um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, temos oito aí, e dois de servidor públicas, que aqui é onde ficam as ranqueadas e as buscas automáticas né, mas aqui dá para você criar sala. a sala, agora agulha está aqui já, já, enchendo e tudo tal, tá? e se você quiser voltar, só vim aqui para inicial, tá bom? Rank de zumbi, aqui tá ranking de pd, ranking de zumbi E aqui pd se você quiser jogar, mas você pode customizar e colocar o que você quiser Como pode equipe, etc e tal Pd pão duro Tá vendo? Aqui fica no início, é só você colocar iniciar, você já começa aqui na rank, Tá vendo? Turquias, mudar modo, mudar mapa Não dá pra mudar mapa por enquanto, mas Eu acho que vai mudar futuramente Tem os outros modos aqui, tem as outras, as outras coisas Pra mim, cara, ficou bem interessante Aqui vai estar... Tá o ah, seu histórico né, tudo a partida aí, o Rank da ranking os prêmios né, da temporada 2017, oh, 2017 da temporada 2017 né, 2017, os prêmios não mudaram, ainda é os mesmos né, da, outra, da temporada passada né, só que dessa aqui, é, na temporada 16, da Ranked de deu os anéis, né? para colocar no dedo. Nessa temporada vai voltar as armas. Como vocês podem ver aqui, as armas várias. Tomara que mude, porque sempre tá as mesmas. Mas é isso. Praticamente é isso. Vamos agora para o baú. Mostrar como é que tá o baúzito. O baúzito. Tá aqui o baú. Normal, bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3, bolsa 4. Né? Ficou legalzinho, pelo menos dá pra ter mais informação aqui dos seus itens né? Tem aqui o... O soldado, o seu soldado de guerra, que agora dá pra você ver melhor, também tá mais fluido, também tá mais nítido, né? O, o personagem, dá pra você enxergar bem os detalhes e tal, né? Dá pra equipar aqui, o capo, o óculos, o, o... O personagem fica aqui no ombro, cantina... E tudo, e tudo mais acessórios né que é o, o dedo esses dois e etc e tal tá vamos lá pro ar, o arsenal também mudou tem muitas coisas aqui cara é muita coisa gente vou falar no vídeo só é muita coisa eu tô tô aqui maravilhando com essa, com essa tela com essa coisa né é, agora ficou bem polidinho ó, dá para você ver só os rifles dá para você ver só as sniper, isso aqui já tinha é, aí adicionaram armas MZ, que isso é bem legal para quem, né, joga, é jogador de MZ e tem bastante. Aqui dá para você colocar só as MZ, né, ó, todas só as MZ, arma branca só as MZ. Cara, isso é bem interessante, né? Né? Aqui não mudou muita coisa, só as VIPs, só aparecer as VIPs, tal. Bacana, gostei, eu gostei, ficou legal. Mercado Negro. Mercado Negro, rapaziada. É, não mudou quase nada, praticamente, é o um layout pouquinho, né, semelhante do antigo, né. É, mudou aqui, sim, algumas caixas no mercado negro que tinha, que não tinha, que já passou e voltou, né, mudou, tirou as que tava aí e colocaram essas. Tá com uma pequena observação, muitas dessas caixas aqui eram 1000 ZP, tá, principalmente a caixa da nação, se não me engano, era 1000 ZP. Se não me engano, tinha caixas aqui que era 1000 ZP. E agora todas estão 1.300 EP, né? então não sei porquê, mas está aí, e exceção dessa caixa nova que tem a Cyborg e a Copy que a gente vai roletar no próximo vídeo, bobo de eco. Tá? É, Para quem gosta de zumbi, ó, essa caixa é muito punk, tem as quatro melhores armas do modo zumbi, né? a Trovão, a A12, a SR-2 e a Pé tá? não mudou muita coisa. Tem isso de novo. É, no mercado de GP tem a, duas arminhas boas aí, que eu vi que o pessoal comentou bastante, que essa VSK é bem apeloninha, né? bem pancante. E também tem a K-Metal Líquido, que era uma arma de ZP, tá? Então tá aqui no mercado de GP, tá bom? No cupom também mudou algumas coisas. É, eu acho que deveria colocar aqui o, o óculos anti-flash, seria uma boa, viu z Fica aí a minha dica. O óculos anti-flash que é tão essencial aí na ranking para os usuários jogarem. E aqui a gente vê que tem coisas que não usam muito. E tem aqui eu acho que na próxima edição, na próxima atualização, seria interessante colocar o óculos anti-flash para a gente aí para ajudar nós. É aí, Zinho, tá bom? Trocaram alguns itens, né? A granada voodoo, as armas, colocaram armas novas aí, né? Em destaque, a PDP que eu tenho essa aqui nas minhas outras contas, que é bem apelona. A famas, tá? São duas armas aí, tanto a PDP como a FAMU são duas armas muito boas As armas é, permanentes não mudaram ainda, creio que deva mudar nas próximas atualizações né? Deixa eu ver o que mais Acho que aqui já falei tudo, né e tem ganho Não, tá aqui tá Agora vamos para a loja né? a loja né não mudou muita coisa pelo menos eu não vi nada de novo na loja né só mudou o formato em si do layout né vocês podem ver aí continua os mesmos personagens mesmas coisas mesmas funcionalidades é, só com só que agora o mp não está é, não tá separado tá a loja junto com a loja do mp aqui do lado então você clica aqui e você vai pro mp né tem as mesmas recompensas ainda item peça tudo funcional possuído tá pacotes é bom né bom sempre bom sempre bom comprar um pacotinho né para fazer o upgrade das armas então a principal ainda é a, a crise não mudou tá então mp tanto a loja tá aqui tá e é isso basicamente, rapaziada. É isso basicamente. É, aqui nas opções de clan, lógico que eu não vou entrar porque eu não estou no clã aqui. Mas, é, algo que o pessoal estão perguntando, perguntando bastante, sobre as resoluções, cara. Agora o lobby está em HD, tá? Então eu estou jogando a minha resolução básica do meu monitor, que é 1920 por 1080 p né? Em 144hz e 16.9 para quem tem aí 4K tá ela vai eu creio que vai eu, meu monitor não é 4K só se eu emular ele mas eu não gosto então se você tem uma tela 4K TV 4K eu creio que essas duas opções aqui vai estar disponível para você usar ou futuramente tá a saudade mas eu jogava 1024 768 eu jogava 800 600 como é que eu faço gente é só você vir aqui ó tá 4.3 vai estar tá aqui ó a resolução ela foi, ela foi separada com com classe, sabe? Dependendo da base de proporção do seu monitor. Então ficou bem organizadinho nessa parte, tá? Aqui ó, as resoluções que eu usava, né? Aí você vai mudando aqui, você vai achando. Tem resoluções novas aí né? para vários monitores. Mas eu vou jogar em full HD. Tá? Fechou, fechou, fechou. Eu, eu creio que é isso. Deixa eu ver mais o que que tá faltando eu falar. Ahn. Hum... Um... Aqui. Ah tá, Cheguei. esqueci de falar aqui do... Aqui mesma coisa, sistema de upgrade das armas, vai estar tá aqui no cantinho, tá? Você pode upar a, as suas armas aí, tanto no modo zumbi, como a normal, vai estar tá aqui no cantinho. Essa aqui é quando tinha o leilão né, dá para comprar as peças e fazer a arma, creio que a, a do zumbi também vai estar tá por aqui, para fazer a combinação. A despertar despertada, a mesma coisa, e é isso. E agora, vamos entrar aqui no, numa partidinha aqui, só pra vocês ver, né? Que, o que mudou, o que eu acho que um dos pontos mais positivos para mim, principalmente para mim, que sou criador de conteúdo, que fazia muita diferença. É, jogar em HD da, no lobby. Por quê? Quando a gente... Modo bot, deixa eu vou jogar o um modo bot solo aqui. Colocar um um viúvinho aqui. Que quando a gente colocava aqui em HD, essa tela, né? Vocês, vocês vão lembrar. Essa tela, ela fechava, ficava preta, né? E depois esticava. E isso demorava, ó. Agora já vai direto, parceiro. Ó, totalmente em HD. Tá? Deixa eu só mudar a resolução. Olha só a qualidade disso, meu parceiro. Olha, olha o gráfico como ficou mais bonito, mais... Um que me banheiro, muito lindo. Olha isso, cimborguinha pancante. Uh, casinha pancante. Faminhas pancante. Mas é isso, tá? Eu tô muito feliz, assim, aparentemente, de sinal. Né? Tá bem bacana, né? Espero muito que continue assim, que o jogo... Aparentemente né, essa atualização não apresentou nenhum erro assim, drástico que Não dê pra jogar, né Eu testei algumas salinhas aí antes E tava, pelo menos estava bem jogável, tava bem fluido Resolução bem topzinha e, e é isso que a gente quer A gente só quer jogar, a gente só quer o, o jogável né É uma fluidez Então Espero eu que continue assim Esse é o caminho Tá, então, parabéns a todos os envolvidos aí, continue com o um bom trabalho, tá? Porque é isso que nós jogadores queremos, queremos um jogo fluido, queremos um jogo bom, reformulado, tá? É isso que tem que ser, é isso que tem que fazer, cara. De parar um pouquinho de pensar um pouco só em skins, só isso, aquilo e melhorar o jogo. Porque sem jogadores, como é que vai vender as skins, não é mesmo? Rapaziada, é isso! Muito obrigado por ter assistido, eu sei que eu alonguei mais aqui, mas eu tinha que fazer o um review completo para vocês. É... Comenta aqui o que você achou, Crossfire 3.0 era o que você esperava, você está confuso, você não gostou, deixa aqui nos comentários. E lembre-se, porque ser gamer e jogar o Crossfire 3.0 em 2021 é uma guerra. Fui, tamo junto rapaziada, valeu!